Olá, aqui é o Daniel. Seja bem-vindo para mais um vídeo de Psicologia. E hoje eu quero falar sobre hábitos de consumo. Eu não sei se já passou pela sua mente, mas é, todas as pessoas ao seu redor que, possu que possuem algum tipo de produto ou serviço querem um pedaço, uma fatia do seu dinheiro. As, pessoas que, as empresas que produzem bebidas, as empresas que produzem roupas, carros, enfim. Todo mundo quer uma fatia do seu precioso dinheiro, do que você trabalha para conseguir. E muitas das vezes, os hábitos sociais vão fazer com que você gaste muito mais do que você gostaria. Um grande exemplo, quando você sai para se divertir com seus amigos, dependendo do grupo de amigos que for, a tendência é que muitas pessoas vão querer gastar caro com comidas e com bebidas, ou com uma série de outras coisas. Ou então, ainda existem outras pessoas que muitas das vezes vão se sentir mal com a qualidade das roupas que estão usando e vão querer investir caro nisso. Ou vão se sentir mal com o carro que estão usando e vão querer investir caro para isso. É, o que, que eu estou querendo dizer? Que todo o sistema, tudo, toda a questão financeira, monetária, circulação do dinheiro, ela faz com que todos nós... É, fiquemos insatisfeitos com as coisas que nós temos para que nós possamos fazer com que o dinheiro circule mais para que nós possamos consumir e gastar mais em nenhum momento existe uma mentalidade, um, um tipo de incentivo a mentalidade empreendedora ou a uma mentalidade investidora de você pegar o seu próprio dinheiro e multiplicar o seu patrimônio de uma forma muito, muito, muito maior é claro que esse tipo de mensagem ele existe, mas em uma pequena parcela, são poucas as pessoas que falam isso. A maior parte das pessoas acabam, uh, acabam tendo um, um, sendo influenciadas pelas mídias, pelas publicidades, pelos diferentes meios de comunicação. Tanto é que a gente pode ver que os, os espaços publicitários, as propagandas, elas são muito, muito, muito caras, porque elas têm o poder de influenciar toda uma, uma série de consumo das pessoas. Então, muito provavelmente... Todos os seus hábitos de consumo, de bebida, de roupa, de, enfim, de carros, tudo isso tem algum tipo de influência da mídia, influência da publicidade, influência do marketing em si. E o que eu quero que você... Hoje, é, assuma para sua vida que você blinde a sua mente, que você proteja a sua mente é, dos tipos de mensagens que vão fazer com que você gaste o seu dinheiro simplesmente para seguir a tendência, simplesmente para seguir os hábitos que a maior parte das pessoas seguem, porque não existe problema nenhum em beber, não existe problema nenhum em comer, não existe problema nenhum em comprar carro, em viajar, não existe problema nenhum em nada disso o problema existe quando você passa a gastar todo o seu dinheiro sendo influenciado por esses tipos de mensagens e você depois passa a ter dificuldades né? seja sei lá chegar ao final do mês sem dinheiro nenhum ficar com muitas dívidas é, ficar completamente triste desiludido enfim porque quando isso acontece meu amigo minha amiga a grande verdade é que nenhuma grande empresa quer saber se você está endividado ou não a no seu banco que vai te emprestar um dinheiro a juros altíssimos a juros elevadíssimos mas a, as empresas de de bebida de comida nenhuma empresa vai querer saber é, se você conseguiu controlar o seu dinheiro ou não então essa mensagem vai para todas as pessoas que é, por um acaso acabam se sentindo mal acabam sendo muito impulsivos na hora de ter seus hábitos de consumo para que isso não aconteça, para que esse sentimento ruim não aconteça. É muito triste, é muito ruim quando a gente começa a se sentir mal é, por falta de dinheiro. Então, eu espero que você tenha gostado da, da dica do vídeo de hoje, que você possa blindar a sua mente, que você possa se proteger e ter hábitos de consumo consciente, que você possa ter hábitos de consumo saudável para sua vida ser mais leve, para sua vida ser mais feliz, para a sua vida ser muito melhor do que já é hoje. Para que você possa realmente viver uma vida plena, e com muita alegria. Espero que você tenha gostado do vídeo. Clica aí se você curtiu. Também pode dar um não gostei se você não curtiu. Uh, e é isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.